Olá Tenos, olá pessoal, boa, muito boa tarde já agora, eu sou o Dark Gamer e estou fazendo mais um vídeo aqui de Wiframe para vocês Pessoal, este vídeo o que é que se vai tratar? Eu vou estar aqui a apresentar a minha nova parceria que é a Tenohelp É uma nova parceria assim como dizem, é parceria de youtubers como eu, youtubers que trazem conteúdos de Wiframe para vocês A maioria desses youtubers são conhecidos por vocês, ok? E eu consegui ingressar na parceria Tenohelp e hoje eu vou fazer aqui a minha apresentação nela E consoante na minha apresentação Eu vou citar os youtubers que estão lá dentro dela Que pertencem à parceria Tenor Help E também estou trazendo uma gameplay do, Jogando com o meu Excalibur para vocês Ah pessoal, avisando já Eu vou estar deixando na descrição Links do, dos youtubers E links para o... Então pessoal, sem mais demora Vamos começar a nossa apresentação dos, dos youtubers E o primeiro youtuber seria o Gabriel Jogos Uh, ele não é um youtuber brasileiro, ok pessoal? Uh, ele, não fala, ele não é brasileiro, então é a única informação que eu tenho sobre ele. O uh, próximo youtuber seria o Vieira Balboa, ok? Esse sim é um youtuber brasileiro também. Uh, já citando aqui tudo pessoal, todos os youtubers que vão ser citados são brasileiros, menos o Gabriel Giro Então o próximo youtuber seria o Tuyu, ok? Uh, do Tuyu seria o Goriano. O não também, tanto o Guriano e o Tuyo são youtubers que fazem vídeo para Twitch, fazem live também, são, costumam mais a fazer live, ok? Uh, o próximo seria o Porongo também uh, Também se não me engano acho que o Prolongo também já faz lives Ou já fez lives para Twitch Ok uh, o próximo seria o, nosso, o meu amigo, o meu grande amigo Leo Lins, que esse, esse sim é um, uma pessoa que faz sempre vídeos na Twitch. Também é um youtuber. Ele tem o seu canal na Twitch e tanto no YouTube. Pessoal, ah, os links vão estar aqui na descrição. Vai ser o link do site da Tenor Help, ok? Do, do nosso Discord e o site para o YouTube, ok? Já se vocês quiserem o um site para o uh, Twitch dos, deles que eu estou citando, vocês na, no, na Tenor Help, quando estiverem no nosso Discord. Peçam no chat, ok? Peçam lá no chat os links que depois eles mandam para vocês. Ok pessoal, para concluir a nossa citação, eu vou, uh, vamos citar o último youtuber que é o Infodiversões. Como vocês podem ver pelo nome dele, Infodiversões quer dizer que o canal dele sempre tá, só é diversões de jogos e tudo mais. Que ele é um canal só com diversões para todos vocês. Então o info é o último canal que falta. Eu vou, vou mostrar aqui o logotipo dele. E pessoal já avisando. Quando acabar o, mostrar o último logotipo vai ser só o gameplay, eu espero que vocês se divirtam com o gameplay Não se esqueçam de passar no, nos links que estão na descrição depois, eu estou contando com vocês lá E também não se esqueçam de dar o vosso like, comentar e tudo mais Então pessoal, vamos a, ao último logotipo de Diversões.